Cinco, quatro, e durma e... e criar um novo idioma agora na sua cabeça Então, E andando. Que é uma cena da English Experience. E mais uma vez eu tenho um convidado super especial. Na verdade, uma convidada, a Mônica, gente. A Mônica foi convidada a participar de uma hipnose aqui, para vocês poderem conhecer e entender melhor como que funciona a hipnose, o poder da hipnose, né, Mônica? Sim, estou ansiosa. Você tá ansiosa? Estou... <risos> Vamos lá, o que será que vai acontecer hoje, hein? Olha, fortes emoções nos aguardam. Mas antes eu preciso pedir, né? Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, já deixe seu curtir aqui no vídeo. Porque assim o YouTube vai entender que você está gostando dos vídeos, está interagindo. E todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, seja de hipnose, seja de inglês, seja sobre curiosidade, sobre o inglês, enfim, qualquer conteúdo, você vai ser notificado e assim você não vai perder mais nenhum conteúdo, né, Mônica? Tem que, tem que, se, tem que se inscrever, né? Com certeza, né? Para continuar e ver o resultado. Exatamente, tô contando com vocês, hein? Ah, uma informação importante. Eu já fiz uma hipnose antes com ela, né? Alguns minutos antes. Na verdade, eu fiz um aprofundamento, um relaxamento. Que é onde eu coloco ela no estado propício, até para a gente poder ganhar tempo e aqui a gente ir diretamente onde a gente quer ir, que é algumas demonstrações do poder da mente. Isso é muito importante porque uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, onde. Às vezes a pessoa estudou inglês um ano, dois anos e não consegue se comunicar. E aí o que ela faz? Ela continua estudando inglês. Né? Não que seja o problema você estudar inglês, mas é que você precisa tratar outros aspectos da língua. E a linguagem está completamente relacionada a comportamento, a sentimento. Então se você não trata os seus bloqueios, as suas travas, você pode estudar dez anos e você não vai conseguir se comunicar. Então assim, eu estou trazendo esses vídeos de hipnose exatamente para poder demonstrar isso, como que funciona a nossa mente como que ela bloqueia a gente, ou desbloqueia, e como que isso tudo pode te ajudar aí a desbloquear o seu inglês, você finalmente se tornar fluente. Então, bora lá? Vamos, vamos lá, então. Hum, vamos ver por onde eu vou começar. Tá. É, olha aqui para o modelo, tá? Vai olhando, eu vou contar de 5 a 1, um. quando eu terminar de contar, você vai entrar mais uma vez em estado de calma, de paz e de relaxamento, como você entrou alguns minutos atrás. 5, 4 e você vai aprofundando, dois, quando eu terminar de contar e encostar meu na testa, você vai estar completamente relaxado. Dorma, isso mesmo, e vai aprofundando, descendo, descendo mais e mais, relaxando. Acessando mais uma vez aquele estado de calma, de paz. Que você acessou agora há pouco. Isso mesmo, muito bem. Isso. Você pode se imaginar agora que você está colada na cadeira. Isso mesmo, muito bem. Você está colado. Por mais que você tente se levantar, se mexer, você não consegue, como se talvez alguns minutos antes de você entrar aqui, eu tivesse passado cola nessa cadeira. Isso mesmo, muito bem. Você pode tentar em vão se levantar, mexer. E mesmo que você tente, você vai tentar em vão. Isso mesmo, muito bem. E você só vai voltar a conseguir se mexer na cadeira quando eu falar a palavra... Banana. Isso. Um, dois, três. Acorde. Isso mesmo. Como é que é o seu nome? Mônica. Mônica, eu não tirei o nome dela, tá? São um luz testes que a gente vai fazendo. É, onde é que você tá? Aqui no estúdio? Aqui no estúdio? Sim. Muito bem. Quantos anos você tem, Mônica? 27. 27? Gente, a Mônica tá chegando nos 30, hein? Perigo! Perigo! <risos> Olá Mônica, tenta se levantar aí. Tenta se levantar, vê se você consegue. É pesado, tipo. Tá pesado? Pesado. Eu você consigo é que mexer tá? aqui. Consegue se mexer? Faz uma dancinha aí, Mônica. Não. Hum, embarrassing, né? Não Deve... vai! Nem a dancinha lá! Não vai! Socorro, gente! Vai, Monica. Eu consigo mexer as costas, mas eu não consigo levantar o bumbum. Nem fazer assim? Assim eu consigo. Você consegue e tenta levantar uma perna. Não vai? Não vai. Qual é a sensação? Tá colada mesmo? Ah, não sei. Tipo, é, é como se eu não conseguisse enviar o comando, o comando para minha perna. Tipo, eu tento, mas não. Não vai. Não vai. Vamos. Vamos motivar um pouquinho a câmera me perdeu lá. Tomara que não tenha dado pro dano, né, Mônica? Eu te partidou. Vamos lá. Vamos motivar um pouquinho, a Mônica, gente, todo mundo fala que é motivado por dinheiro, né? Eu ia trazer uma nota de 50, 100 reais, mas eu tô pobre, eu não tenho nota de 50 nem 100 reais. Vamos lá. Eu tenho uma nota de 20. Mônica, se você pegar essa nota de 20, se você conseguir se levantar daí, ela é sua. Você gosta de dinheiro, Mônica? Adoro, né? <risos> eu posso fazer assim? assim dá se a gente pegar <risos> que maldade não pode afastar não pode Será é que eu posso ser processado por isso vai, não mônica. pode vai mônica vai mônica pá Eu quero saber quem sugeriu Segredo. me deixar colado na cadeira. Segredo, você não quer, Mônica? Eu quero, mas a minha, a minha mente consciente não quer. <risos> Mônica perdeu 20 reais. Banana. Tenta se levantar agora. Tenta se levantar. <risos> Nossa, Mônica, você levantou, deu a dala. Não. Acabou. Não tá acabou. Acabou. Acabou. É, até que momento. Mônica, levanta de novo. Você aparece na tela em pé, Mônica. Eu não apareço, corta minha cabeça. Gente, não. não. Isso Mas, não vou cortar, não. Eu corto essa parte. não vou Você vai, corta vai, essa parte. Vai ficar. Fala, compartilha um pouquinho, Mônica. Como que é essa sensação? Então, é, é uma sensação assim, eu sinto que eu estou aqui, né? É, o meu consciente sabe que tá.. É como se o meu consciente soubesse que eu posso levantar. Só que eu não, consigo, eu não consigo, eu não consigo enviar o comando, é muito estranho. Ah, eu consigo comparar. É, eu sonho muito, né? Uhum. E assim, quando eu tô sonhando, às vezes eu quero muito acordar, porque sei lá, é, às vezes eu tenho. Eu tentando me mexer, tentando, tentando e eu não consigo. Assim, a sensação é muito parecida. De, de sonho, né? De você sabe tá, tá ali, é uma coisa que mistura o consciente com o inconsciente, exatamente. né? É porque no meu sonho eu sou muito assim, consci... eu sou consciente durante tá o sonho. Você é você? estranho, é uhum. louco. Tipo, eu tô sonhando, é... né? É assim, eu eu sei, sei que eu tô, tô sonhando. sonhando, exatamente isso. Eu sei que eu tô sonhando, eu não consigo me mexer a ponto de ficar. <risos> tipo, não sei. para sonho, né? Exatamente. Eu quero isso. Eu sei como é que é. Tá maluco. É desse jeito. É estranho. Beleza, vamos fazer mais uma então? <risos> vamos. Tá. É... Mais uma vez, vai olhando pro meu dedo. Isso, quando eu terminar de contar de assim, 5 você vai entrar mais uma vez no estado de relaxamento, de paz, e você vai dormir. 5, 4, 3, 2, 1, durma. Isso mesmo, muito bem, respire profundamente. E entre mais uma vez naquele estado de paz, de calma, de relaxamento, que você já acessou outros momentos aqui. E deixando todos os pensamentos irem embora e você se conectando mais uma vez com a sua mente inconsciente aprofundando descendo descendo isso mesmo. muito bem e agora, todas as vezes que eu encostar aqui no seu braço você vai sentir um calor. Você vai sentir o seu corpo esquentando. Esquentando, esquentando, ficando quente. Cada vez que eu encostar, quanto mais eu segurar, mais quente o seu corpo vai ficando. Aumentando a temperatura. Isso mesmo, muito bem. Toma uma respiração profunda. Vou contar de uma vez, Quando eu terminar de contar, você abre os seus olhos. Um, dois, três, acorde. Isso mesmo, muito bem. Mônica, você vai percebendo que na medida que você vai entrar nesse estado de relaxamento vai ficando mais fácil, sim, você vai sim. aprofundando mais rapidamente. Sim. Isso é uma coisa muito legal, tá gente. Muita gente chega para mim e fala assim: Roneda, eu não consigo relaxar, eu não consigo é, aprofundar, eu não consigo ver as coisas. Primeiro tem um mito, né, da hipnose que as pessoas acham que vai ser como um sonho, né, eu vou me desligar completamente e não é assim, não. né. Não. É, você está consciente o tempo todo, até porque eu tô dando comandos, pra então você tem que me ouvir. Então, obviamente, você está sentindo que seu corpo está aqui, mas você está num estado mais de calma. E um segundo ponto é exatamente o treino, né? Eu, eu sempre falo isso assim, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de relaxar, muito pensamento, pensamento acelerado. E aí eu não conseguia relaxar, não conseguia aprofundar. Só que na medida que você vai fazendo, você também era assim, né? O João também. O João ele era um pouco menos, na verdade. interno, na verdade, acho que... É, o que tá acontecendo, né? Meu Deus, eu já tô hipnotizada, o <risos> que, que é isso? Mas vamos lá, então. O que você tá sentindo? Esquentando os pés. Os pés, tá esquentando? O uhum. que mais tá esquentando? As mãos. Ai, que estranho. É como se fosse uma almacenada jogando um vento quente. Quanto mais eu pressiono... <risos> Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir você pra você tirar a roupa. Inclusive colocaram isso, tá? Mas não era esse o objetivo. Socorro! Tá, é, tô suando, as mãos estão suadas. Na verdade estão suadas, pode sentir. Gente, <risos> tá quente mesmo. Tá. Caraca! Tá. E a gente tá com ar condicionado em 18 graus. Será que vai esquentar ao ponto de você querer tirar... Como é o nome disso? Cardigan. Cardigan. Gente, não sei nem o nome das coisas. Muito luxo eu. Como é que tá? Tá muito calor. Tá muito calor? Tá calor. Tá incomodando? Não, não tá incomodando, eu não vou tirar. Conflito interno entre os duas partes. Tá. Como é que tá agora? Tirou da tomada? Voltou? Normal. Normal? Beleza. Então, agora, cada vez que eu ficar apertando, vai intensificando mais rapidamente agora. Que jeito, socorro! Tá quente? Quanto mais veloz vai, mais... Socorro! Como é que é a sensação? Quando você começou a bater, parecia que tivesse, tipo, um ventilador batendo o vento aos poucos, tipo... Uhum. E vai realmente aquecendo. E como é que tá agora, a temperatura? Tá estranha. Tá estranha. Ah, tipo, eu tava com frio antes por causa do ar e agora eu não tô sentindo frio. Mudou? Mudou, tipo... Show. Aleatório. Show. É, inclusive, muito, muita gente usa hipnose para poder tratar a dor. Isso aí é uma manifestação do corpo, uma manifestação fisiológica. Então, você já deve ter visto dentistas né, fazendo cirurgia, vocal mesmo, sem precisar aplicar anestesia nem nada do tipo. Só usando hipnose, sugestões. Você consegue ligar, muita gente consegue sentir... É, menos dores, diminuir dor de cabeça, inclusive tem um vídeo aqui, tá ó, vai aparecer um cardzinho aí em cima. Ó, nunca sei o lado? vai aparecer um lugar aí. Um vídeo exatamente para você poder tirar a dor de cabeça, tem um outro vídeo também para dormir em até 8 minutos, enfim, tem um monte de coisa aqui no canal, a gente procura aí, vai aparecer uns cardizinho aqui em cima. Enfim, é, então a hipnose ela tem um poder muito grande, exatamente para poder tratar esses sintomas, né? Tanto de dor ou qualquer outro bloqueio que a pessoa tem. Bora mais profundamente agora? Mais. Mais profundamente. Vamos. Vamos lá, então. Vai olhando para o meu dedo. Eu vou contando de 5 a 1. Um. Quando eu terminar de contar, você vai entrar mais uma vez no estado de calma. Foco. Paz. Relaxamento. 5. Respire profundamente. 4. Você vai aprofundando. 3. Relaxando. 2. Quando eu falar o último número, você vai estar completamente relaxado. Um, dorma. Isso mesmo, muito bem. Você já acessou esse estado de paz, calma, de relaxamento outras vezes. E agora você pode acessar mais profundamente ainda. Respira profundamente. E agora vá mais profundo quando você já foi em qualquer outro momento aqui. Acessando a sua mente inconsciente. Aprofundando. Descendo. Descendo relaxando tão profundamente quanto você já foi isso mesmo, muito bem eu lembro quando eu era criança eu gostava, talvez foi ali que já nasceu a minha paixão por falar inglês e ali quando eu era criança eu queria falar inglês, mas eu não conseguia e aí para dizer que eu falava inglês eu ficava inventando eu inventava um monte de palavras, inventava até um idioma e talvez você já tenha passado por isso na sua infância, você já tenha visto alguém brincando de inventar um idioma. E você pode se lembrar, de não se esquecer de se lembrar, que você pode também acessar esse estado de criatividade suprema e criar um novo idioma agora na sua cabeça. Isso. Um idioma que mistura inglês, japonês, alemão, italiano, qualquer outro idioma ou palavras novas misturadas com português, português de trás para frente, de frente para trás, misturando uma sílaba com a outra. Você pode acessar esse estado de criatividade Criando um novo idioma agora. Isso. E simplesmente o português vai embora para longe. E você não fala mais português. E todo português que você sabia. Some. Sumindo. E agora só aquele idioma que você acabou de criar. Fica na sua cabeça. Você até entende o que eu falo com você. Mas só fica um novo idioma. Você só fala essa nova língua isso mesmo, muito bem toma uma respiração profunda eu vou contar de 1 um a 3, quando eu terminar de contar você vai abrir os seus olhos 1, 2, 3 abre os olhos quantos anos você tem? de cortar essa parte da minha filha de riso. Quantos anos você tem? 27. 27? Ok. O é, que, que você fez hoje de manhã? Sua mente consciente de falar. Hours deixa eu fluir, deixa eu fluir, deixa eu fluir. E eu bebei um café! E eu beberei café? Acho que isso é italiano, hein? Ah, o que mais? Levantaste e eu trabalho? Levantaste <risos> e eu trabalho, sim. E eu falo espanhol também, então vocês vou começar a falar em espanhol contigo? Chegar aqui... Dois mil anos depois... momento entrar mais uma vez no estágio de relaxamento, para poder fluir, tá? Coloca sua mão aqui, isso, coloca pressão para ela, isso, vai colocando pressão, eu vou contar de um. quando eu terminar de contar você vai entrar mais uma vez no estágio de relaxamento. 5, 4, e durma, isso mesmo, Inspira profundamente, vai aprofundando tão profundamente quanto você já foi em qualquer outro momento na sua vida e desça, desça, desça, desça, desça, entrando mais profundamente na sua mente consciente, muito mais profundamente, você pode resgatar aquela menininha de 3, 4 anos que ela só queria brincar com os coleguinhas e ela acabou de inventar um idioma novo. Ela acabou de inventar um idioma novo. E ela acabou de inventar um idioma novo. Ela não precisa usar nenhum outro idioma que ela já tenha ouvido falar, qualquer coisa, ela só precisa misturar um monte de letras, palavras e criar um idioma novo e ela começa a falar fluentemente igual ela fala português igual ela falava o português e o português some e qualquer outro idioma some e simplesmente esse novo idioma misturando um monte de palavras aleatórias um dois três acorde o que você vai fazer amanhã você está e andar e Levantar e... Viajar e... Tá bom, eu vou colocar minha mão em você. E você volta a falar português normalmente. 3, 2, 1, voltando. Ok. Compartilha com o pessoal como é que foi essa sensação aí. Eu sabia que era isso. Eu vou falar para vocês por que não funcionou 100% isso daqui. Mas vamos lá. Na verdade não é nem não funcionar. Eu vou... Eu não conseguia falar porque vinha tanta coisa bizarra na minha mente e eu fiquei com vergonha. Tipo, eu fiquei com vergonha de falar. Porque era muita coisa bizarra, tipo, tipo, eu sei. muito bizarra. Ela, ela, foi... ela tava com vergonha. Ela tava com vergonha de que as pessoas fossem falar quando fosse ver o vídeo. É na... eu, eu sabia exatamente que era isso. Eu te conheço. Vinha assim, tudo embaralhada, tipo... É, e detalhe, eu também esqueci o inglês, porque tem várias, né, pois que eu que consigo pensar. falar, tipo, é, que eu bebi café, que amanhã, tipo, eu vou viajar, eu conseguiria falar inglês, uh -huh. mas eu não, consegui, não conseguia sair, porque no meio do inglês parece que eu, eu usava algumas expressões do, do espanhol, tipo, uh -huh. que, que é, é o iô, tipo, Sim. e aí no final eu falei, é muito bizarro, eu acho que você exagerou comigo, <risos> poxa... <risos> <risos> o... E veio italiano também, né? Dá Sim, eu não sei, não pra... sei italiano. <risos> você começou aí, eu pensei que você ia desatar falar italiano ali, né? Eu, eu também não sei, tipo... <risos> espanhol você já ouviu alguma coisa, né? Sim, já ouvi também, ouvi, já ouvi também né? italiano, espanhol, mas é, não sei. Você nunca estudou, né? Um dos não, nunca não é? não estudei nem dos dois. O espanhol só na escola, né? mas, na... mas eu, Pra mim o mais incrível foi que o inglês, o inglês pelo fato de eu já saber, é me comunicar, eu conseguiria me comunicar, sim, é, nem fosse com palavras, algumas palavras, junções e tal, mas eu iria conseguir entender, com certeza, só que não sai. Aham. Tipo. é porque o objetivo era criar um idioma novo, né, então somente ficava naquele processo, né, por mais que viesse o inglês, talvez se eu tivesse colocado pra você falar inglês, fluiria melhor, né e já no idioma novo, o que travou mais ela no idioma novo foi a vergonha. Tipo assim, meu Deus, isso, esse o, e o vídeo gravado, né que é uma coisa talvez se não tivesse gravado, tivesse só com pessoas, fluiria naturalmente. Mas ela tem um certo bloqueio em relação a vídeos. Então talvez se eu tivesse desbloqueado o vídeo antes e depois fazer isso, ela conseguiria falar mais fluentemente um novo idioma. Então esse é um exemplo clássico assim de como a nossa mente bloqueia. Bloqueio, você ficou bloqueada de passar uma vergonha. E sabe que isso não acontece no inglês? Né? Tipo assim, nossa, eu vou falar inglês. Sabe que eu tô falando certo? Sabe o que, que as pessoas vão falar? É, eu acho que é exatamente isso. Eu, eu acredito muito que... É, eu lembro quando eu comecei a estudar inglês, que já tinha gente na mesma turma que sabia, eu ficava com aquele diálogo assim, puxa, trabalho em uma escola de inglês, eu deveria falar inglês, e eu sabia a palavra e às vezes eu segurava. Sim, então... a gente fica com receio, bloqueio, e a mente vai colocando isso na nossa cabeça, vai bloqueando a gente. Na hora que você tava quando você falava, vinha alguma coisa de português ou sumiu o português também? Teve um momento que veio, levantei. Na uh -huh. hora que você perguntou o que você fez hoje de manhã, veio, levantei e aí eu levantei tipo não sei mais o que que era tipo eu só consegui eu consegui visualizar na minha mente exatamente o que eu fazia e vinham as coisas bagunçadas tipo é nakama da na é, levantar da cama, tipo muita muita nesse nesse mesmo é como se fosse exatamente tudo terminasse com a ah sim da levantar da levantar Sei lá o A língua aí. do ar, né? É língua do ar, tipo isso. Tipo é... isso. E aí, Só o... que eu não consegui falar, gente. Ela não queria falar, na verdade, né? Vinha as é, frases, exatamente. vinha as palavras. Então o idioma foi criado, mas ela não conseguiu verbalizar. Então, sabe que com você não é isso que tá acontecendo com inglês também, né? Tá dentro da sua cabeça e você não consegue verbalizar por outros motivos. Então, se a gente tivesse mais tempo, até dava para poder fazer alguma coisa em relação à, à, à vergonha, à timidez aqui, né? De ficar essa coisa gravada. Mas, enfim. Então, gente, é isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido pra você poder entender um pouquinho melhor como que a mente funciona, como que ela bloqueia, como que ela desbloqueia. E se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva no canal que você não perde nenhum conteúdo. Não é mesmo, Mônica? Exatamente. Compartilha um pouquinho como é que foi só pra gente fechar essa experiência aí. O que você achou das três técnicas aí? Então, das três, a que eu achei mais, assim, incrível foi a, a do calor, porque eu realmente senti tanto calor que Sim. meu mão tava suando, você sentiu. Ah, e... O, o ar, ar, ar, ar, ar, ar ligado, foi aqui na né? nossa frente, eu, tipo, tá frio realmente, eu sentia muito calor e esse calor ia subindo, subindo, subindo, subindo. <risos> mas e a, a, de colar cadeira é muito louco, porque assim, o meu consciente sabia que eu estou aqui, eu posso fazer, mas, não sei, eu não conseguia, não conseguia levantar, não conseguia, e eu sabia que podia. Uhum. É, então isso é muito louco, muito estranho, assim. É, é, e você falou uma coisa que é muito interessante, você saber que você consegue, que você pode... Você tem a habilidade, mas na verdade você não consegue não, naquele momento, exatamente, né? Naquele Ou, momento. pô, eu tenho, né? E não consigo executar isso, essa ação. Exatamente. E, e mais uma vez eu falo, é a mente impondo alguns bloqueios, né, gente? Então tem que tratar a mente, gente. Não fica só vendo a cara em livro, não, né? Tem que entender como é que a mente funciona para poder desbloquear essa é coisa. Então é isso, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.